Olá, amigos e amigas Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos continuar falando dos Anões Barbas Longas. Como eu prometi lá no domingo passado, nós vamos agora falar da Guerra dos Anões contra os orcs. E o vídeo de hoje vai para o Douglas Barbosa dos Santos, Rafael Pessoal, Lucas Marques, Norberto Alves, Aron Xavier, Eduardo Niedermayer, Vitor Ciossi, Elvis Pontes, T. Harris, Vinícius Santos,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 Thaleson Cesar Vittel, Luiz Gustavo e o Fábio Costa. Antes de começar a falar sobre a guerra, é importantíssimo que vocês vejam o TT66, pois lá é o um vídeo de introdução sobre os Anões, em que foi falado sobre a sua origem, quais eram as sete famílias, as suas características, onde eles surgiram, e também o que é que acontecia com eles quando eles morriam. E vejam também o TT número 108, que é especificamente sobre o povo de Duri. Não deixem de conferir lá então esses dois vídeos, e os links estão aqui embaixo na descrição. Antes de chegarmos no ponto que eu mencionei lá no TT dos Barbas Longas, é preciso falar um pouco de Gondabad, pois lá está a origem do grande ódio que havia entre as duas raças. O Monte Gondabad ficava ao norte das Montanhas Nevoentas e na ponta oeste das Montanhas Cinzentas, praticamente na interseção das duas cadeias montanhosas. Foi lá que despertou Durin, o mais velho dos Pais dos Anões. Por isso, desde então, Gundabad se tornou um local reverenciado para todos os anões. Mas Durin despertou sozinho e fez uma peregrinação pelas Montanhas Nevoentas, descendo para o sul até que encontrou Azanubizar, e ali nas montanhas fundou a cidade de Casadun. Não é falado em nenhum local que Gondabad tenha servido de morada para algum grupo de anões, mas é dito sim que o local servia de ponto de encontro para os Anões quando eles precisavam fazer alguma Assembleia. Na época que explodiu a Guerra de Sauron contra os Elfos, por volta do ano de 1695, da Segunda Era, Sauron invadiu Eriador e devastou o Reino Élfico de Eregion. Na ocasião, os Anões selaram os Portões de Moria e não foram molestados pelo Senhor do Escuro. Sauron, então, ordenou aos orcs que importunassem os anões sempre que pudessem. Assim, aconteceu o primeiro saque a Gondabad, que foi seguido por uma longa ocupação de orcs naquele local. Na Terceira Era, o Monte Gondabad fazia parte dos domínios do Reino de Angmar. Mesmo com a destruição desse reino, Gondabad continuou povoado pelos orcs. Agora, pulando no tempo, nós chegamos à história do povo de Dúrin. Vocês lembram lá que eu falei que o rei Thró e seu filho Thráin II tiveram que fugir da Montanha Solitária após o ataque de Smaug. Muitos anões foram para as Colinas de Ferro, e outros, como Thrór e seus companheiros, vagaram sem destino. Quando Thrór estava velho, pobre e desesperado, deu a Thráin o seu Anel de Poder, que era o último dos Sete. Então, ele partiu com um companheiro de nome Nar. Antes de partir, ele avisou ao filho que o anel poderia ser o alicerce de uma nova fortuna, mas que ele necessitava de ouro para gerar ouro. Continuando então sua peregrinação para o sul, Thrór foi para a terra parda e ali morou por um tempo. Depois ele foi para o norte, atravessou com Nar a passagem do Chifre Vermelho e eles entraram em Azanubizar. Ali o portão de Mora estava aberto, e apesar da súplica de Nar Thrór entrou e não reapareceu por muitos dias, até que Nara ouviu um grito e o toque de uma corneta, e então jogaram o corpo lá de dentro. Uma voz o chamou, e quando ele se aproximou, viu que era o corpo de Thrór com a cabeça decepada. Era o ano de 2790 da Terceira Era. Na testa da cabeça cortada, estava escrito em runas o nome Azog, que era aquele orca que estava falando. Para completar a humilhação, Azorg jogou uma bolsa com moedas para Nar e o chamou de mendigo, e mandou que ele fosse embora. Ao voltar para Thrain, Nar contou toda a história, e Thry se enfureceu. Ele ficou sete dias sentado em silêncio, até que ele se levantou e disse que aquilo era intolerável. Ele decidiu então começar a guerra dos anões contra os orques, e enviou mensageiros para o norte, o leste e o oeste, mas demorou três anos para que os anões concentrassem suas forças. Então, a guerra efetivamente começou em 2793 da Terceira Era. Não apenas o povo de Durin atendeu o chamado, mas também foram enviados exércitos das outras Casas dos Anões. Afinal de contas, a desonra para o herdeiro do pai mais velho afetava toda a raça. Uma das primeiras investidas dos Anões foi justamente contra Gondabad, naquele episódio que ficou conhecido como o Segundo Saque a Gondabad. Mas os anões não pararam por lá, e eles foram caçando Azog ao longo das Montanhas Nevoentas. Eles atacaram diversas cidades de Orcs, povoamentos e grupamentos ao longo das montanhas. Por fim, as forças dos Orcs fugiram e se reuniram em Moria, e o exército de anões chegou em Azanubizar. E só lembrando que já foi falado lá no TT 108, Azanubizar era o vale que ficava entre dois braços da montanha, onde ficava o Lago Espelho. Na encosta de uma colina ficavam os portões de Moria, e quando os anões o viram, soltaram um grito que ecoou pelo vale. Azog havia preparado ali muitos orques para uma necessidade final, e eles então saíram da montanha e desceram sobre os anões. Aquele era um dia escuro de inverno e, por isso, os anões foram prejudicados, já que os orques não tinham sol para incomodá-los e os anões estavam no terreno mais baixo. Aquela luta ficou conhecida como a Batalha de Azanubizar, que ocorreu no ano de 2799 da Terceira Era. Thrain liderava a vanguarda, mas os anões foram repelidos e forçados a se retirarem para uma floresta próxima do Lago Espelho. Ali morreram Frein, filho de Thrain e irmão de Thorin, e também Fundin, o Pai de Balin, Foi ali naquele momento em que o escudo de Thorin foi quebrado, e ele então utilizou seu machado para cortar o um ramo de carvalho e o utilizou como escudo e também como porrete para atacar os inimigos. Assim que ele ficou conhecido como Thorin e Escudo de Carvalho. A batalha seguia sempre equilibrada, até que em outro local chegou o povo das Colinas de Ferro, e os anões, então, ganharam vantagem. Eles chegaram cobertos de malha metálica e gritando o nome de Azog. Nain, o Senhor das Colinas de Ferro, sobrinho de Thró, se prostrou diante do Portão de Moria e gritou por Azog. Então Azog saiu, um grande orque com uma enorme cabeça coberta de ferro e, mesmo assim, ágil e forte. Juntos saíram muitos como ele, os lutadores de sua guarda, e à medida que avançaram contra a tropa de anões, Azog virou-se para Nain, dizendo, — O quê? Mais um mendigo em minha porta? Será que vou precisar marcá-lo também? Com isso, avançou contra Nain e eles lutaram mas Nain estava meio cego pela ira, e também muito cansado da batalha. Enquanto Azog estava descansado, era cruel e cheio de astúcia. Logo, Nain desferiu um grande golpe com toda a força que lhe restava, mas Azog pulou de lado e chutou a perna de Nain, de modo que a picareta se estilhaçou contra a pedra onde o orc estivera, enquanto Nain caiu para a frente. Então Azog, com um golpe rápido, atingiu-lhe o pescoço. O colarinho de metal resistiu à lâmina mas o golpe foi tão pesado que o pescoço de Nai foi quebrado e ele caiu. Então Azog riu, ergueu a cabeça e soltou um grande grito de triunfo. Mas o grito morreu-lhe na garganta, pois ele viu que todo o seu exército no vale fugia em debandada e os anões iam de um lado e do outro matando como bem queriam, e os que conseguiam escapar deles estavam fugindo para o sul, correndo e guinchando. Perto de onde estava, todos os soldados de sua guarda jaziam mortos. Azog virou-se e fugiu na direção do portão mas atrás de Azog corria um anão com um machado vermelho, Dain Pé-de-ferro, filho de Nain. Alcançou Azog na porta e decepou sua cabeça. Isso foi considerado um feito extraordinário, pois Dain era muito jovem para os padrões de seu povo, tendo apenas 32 anos de idade. Mas ainda que tivesse feito essa proeza, Dain desceu os degraus com um rosto cinzento e aparentando medo. Os anões venceram a Batalha de Asanúbizar e deceparam a cabeça de Azog, colocaram uma bolsa com moedas em sua boca e fincaram numa estaca. Os anões sofreram enormes perdas e havia muitos feridos. Thráin sobreviveu, mas teve um dos olhos cegado, e ele mancava devido a um ferimento na perna. Ele se sentiu vitorioso, mas os outros anões não se sentiam vitoriosos, pois as baixas ali foram altas demais. Então, Thraim virou-se para Daim e disse, Mas com certeza meus próprios parentes não vão me abandonar? Não, disse Daim, você é o pai do nosso povo e derramamos nosso sangue por você, e estamos dispostos a fazê-lo de novo. Mas não vamos entrar em casa dûm Você não vai entrar em casa dûm Somente eu olhei através da sombra do portão. Além da sombra, ainda o espera a ruína de Durin. O mundo deve mudar, e algum outro poder, que não é o nosso, deverá vir antes que o povo de Durin entre de novo em Moria." Esse então foi o principal motivo pelo qual os anões não quiseram seguir Thráin para recolonizar Moria naquele momento o Balrog que havia matado muitos de seu povo, incluindo Durin incesto VI, ainda vivia lá. Os anões tiraram os pertences dos mortos, armas e cotas de malha, para que não fossem molestados pelos orques. Não tinha como eles enterrarem um número tão grande de corpos, então eles fizeram piras e queimaram todos. Muitas árvores foram derrubadas ali para as fogueiras, e a fumaça pôde ser vista em Lórien. Os anões se dispersaram, e Dain Pé de Ferro foi embora com seu povo para as colinas de ferro. Com o fim da Guerra dos Anões contra os Orcs, Thraen, Thor e Escudo de Cavalho, Balin, Glóin e outros seguidores foram para a Terra Parda e depois para Eriador. Por fim, construíram um novo lar na parte leste das Ere de Luin, as Montanhas Azuis. Mas essa história eu já falei lá no TT número 108, então vejam lá para saber de todos os detalhes. Desde que Thrór foi morto por Azog, até o final da guerra se passaram nove anos. Mesmo com a vitória dos Anões, os ovos voltaram a morar em Gundabad, e lá foi o local onde eles se reuniram anos depois para a Batalha dos Cinco Exércitos. Desde a morte do Grão Orc das Montanhas Sombrias, o ódio de sua raça pelos anões acendera-se novamente e transformara-se em fúria. Mensageiros haviam percorrido todas as suas cidades, colônias e fortalezas, pois agora estavam decididos a conquistar o domínio do Norte haviam conseguido notícias de maneiras secretas, e em todas as montanhas forjavam-se armas e armavam-se soldados. Então marcharam e juntaram-se em colinas e vales, indo sempre por túneis ou sob a proteção da noite, até que ao redor e sob a grande montanha Gundabad do Norte, onde ficava sua capital, um vasto exército se reuniu, pronto para varrer vaer tempestade. Para saber tudo sobre a Batalha dos Cinco Exércitos, o seu prelúdio, as movimentações das tropas, Vejam lá o TT número 86, cujo link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, meus amigos. Hoje praticamente nós fechamos a história do povo de Durin. Mas, como eu já falei antes, tem também muitos outros assuntos relacionados que nós podemos tratar aqui no futuro. Hoje é domingo de carnaval, muita gente está em casa, então eu agradeço pela audiência. Quem está pulando o carnaval aí, aproveite com responsabilidade, e quando voltar do carnaval, um abraço aqui para vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários sobre ele aqui embaixo e também sugerir os temas futuros. Para quem chegou agora, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo.